Fala, galera! Bem-vindos aqui a mais um vídeo hoje eu tenho o prazer e o orgulho de estar aqui com o Kadu Kassau. Hey. Grande salto, camarada. Pô, obrigado aí pela presença, de boa, de cara. De aqui. Importante que tu é um cara que eu admiro pra caramba. Dar, Já tô irmão, bastante tempo acompanhando o canal. E tive o grande prazer aqui em Portugal de conectar pelas sincronicidades <risos> da, vida. da vida. Foram acontecendo, a gente fez um job legal aí, agora tá essa trip. Então assim, muita coisa legal que eu resolvi convidá-lo aqui para dar uma aulinha pra gente sobre esse conceito tão misterioso e tão poderoso que é a sincronicidade e como que a gente pode criar um pouco mais de observação e oportunidade para brincar com essa coisa aí, brincar né? Brincar é uma boa palavra. Da sincronicidade. Então, antes de, da gente falar um pouquinho disso, conta rapidamente sua história também e vai falando como que a sincronicidade da vida te levaram até aqui. Então, cara, pra mim tudo isso começou quando eu fui fazer minha viagem lá pra Austrália, que eu comecei meu projeto Se Joga Cara, e aí lá eu comecei a me abrir um pouco mais para esses conhecimentos novos, de autoconhecimento, espiritualidade e tal, coisas que eu não dava muita atenção na época, eu não tinha assim, entrava ah, por aqui, saia por aqui, quando alguém falava aí era um papo muito de hippie, papo de boa Mas eu comecei a me abrir para esse assunto, e o que aconteceu foi que, conforme eu fui começando a me abrir para esse assunto, eu comecei a perceber as coisas acontecendo de fato num compasso diferenciado, sabe? Parece que, parece que as coincidências estão a seu favor. Hum. E, e é lindo de perceber isso, sabe? E a real, cara, é que isso acontece o tempo todo. Isso acontece o tempo todo. Toda semana, cara, a gente tem a oportunidade de perceber, assim, como é que as peças estão se encaixando. Só que a gente não presta atenção. A gente está distraído, a gente está, enfim, num outro, num outro contexto né, de vida, de rotina, de uma porrada de coisa que não deixa a gente perceber essa sutileza da vida. Perfeito. Essa realidade sutil essa realidade né, que você sutil. vai desenvolvendo, essa percepção. Né? Exato. E conforme eu fui começando a aprofundar meu conhecimento e tudo mais, e tava, viajei para uma porrada de lugar, né, eu falo muito que a viagem é uma das ferramentas, existem várias, é uma das ferramentas para você desenvolver a presença porque a presença é o que faz você perceber a realidade sutil. Hum. Quanto mais no eixo, quanto mais presente você tá, você está no fluxo. Tá, enfim, tá, o fluxo é enfim, né, a matéria aqui, está tá um monte de coisa acontecendo aqui que a gente não está percebendo, tá além dos nossos sentidos. <risos> Mas quanto mais no eixo você tá, mais fácil fica para você sentir, perceber essas coisas. Então, quando você viaja, você está se deparando com pô, pessoas novas, comida nova, idioma novo, um, pô, um monte de coisa que te obriga a estar tá ali naquele local. É. Sabe? Você não está pensando no e-mail que você tem que mandar para o seu chefe, ou na sua família que ficou para Você não está pensando em mais nada, não sei aquele momento ali que você está ali. Então é uma das formas de praticar isso, que aconteceu comigo também, conforme os lugares que eu fui viajando, morei na Índia, no Nepal, na, na Tailândia, enfim. E aí eu aprofundei meu conhecimento em estudar sobre espiritualidade, sobre autoconhecimento, e fui percebendo como que esse conhecimento, de fato, era real. E eu consegui ver se manifestando na minha vida. Consegui ver se manifestando no meu processo. Dia dia, total, né Como você perguntou como é que eu vim parar aqui. Cara, como é que eu vim parar em Portugal? Eu. Essa história é incrível, né? conta aí pra galera. Porque se, se você para no lugar e ouve uma história dessa, você fala, caô, certo. Mas aí, conta aí pra gente, eu sou prova de que é verdade mesmo, e até os desdobramentos até que você desdobramentos tá mantendo, é. Eu tava na Europa, quando eu cheguei na Europa agora, e eu fiz um vídeo falando que queria vir pra Portugal, fiz um vídeo falando que eu tava na Europa sem saber pra onde eu queria ir, mas com a namorada conversando que a gente queria vir pra Portugal, sabe? Tava nessa... De... porque ela queria continuar aprendendo português, enfim. E é aí que recebo um e-mail de uma senhora aqui de Portugal me convidando, que acompanhava o meu trabalho, me convidando pra ficar aqui, que ela tinha apartamentos aqui que eu podia ficar e tudo mais, <risos> é, porque ela gostava muito do meu trabalho e, enfim, me abriu as portas pra me receber gratuitamente. E eu vim, cara. E aí, tô tá aqui. na casa <risos> da coroa aí, meu irmão. Três meses que vai eu ficar vou lá. Vou um tempinho, uns três meses Mais por três aí. Meses. Enfim, ela tem outros espaços também que a gente tá conversando. Possibilidades aí de a gente trabalhar junto, de a gente ir fazer outras coisas aqui em Portugal também. Então tá um movimento de peças assim, esse xadrez tá muito rápido, sabe? Ah. Mas, mas é muito lindo, cara, de de fato ter a, a capacidade assim de, às vezes, olhar de longe assim e ver as peças se movendo, tu fica assim, caraca, eu sou abençoado mesmo, né? mas eu sou abençoado, você também é, você também todos. é, todos nós somos, cara. A gente precisa, é, perceber, precisa perceber, precisa estar atento e agradecer. Exato, que, que eu, eu acho que o conceito, se eu não me engano, vem do Jung, né, das né, coincidências Sim. significativas que ele chamou, que ele começou a estudar isso, fez alguns experimentos e entendeu que não são coincidências aleatórias, né, Sim. isso... E, só que eu acho que o grande diferencial é você, primeiro, ter a consciência de que isso existe. Então, o awareness, né, de Sim. entender o conceito da sincronicidade. E depois, desenvolver essa, o, essa observação sutil, né? Você conseguir dar um passo para trás e é, entender que os pontinhos vão se ligando sem necessariamente ter uma linearidade, é uma racionalidade por detrás, né? E comigo... A vipassana, a experiência lá que eu sei que você também fez e, e foi bem imersiva, me ajudou muito a desenvolver essa percepção ainda maior da realidade sutil. Eu queria que você falasse um pouquinho se a vipassana te ajudou e uhum. outras coisas que você vivenciou aí na sua vida que te ajudaram a aguçar essa percepção. Massa. então, a meditação ela é a principal ferramenta para você desenvolver a presença. Ponto. Porque é um momento ali de você observar aquilo que é inconstante. São seus pensamentos, sensações do seu corpo e tal. Na verdade, dentro do vipassana eles falam isso, né? Observe a inconstância, a impermanência, Nietzsche. É Nietzsche. Então, que é a natureza da realidade, tipo assim, é tudo impermanente, cara. Sua vida, você tem a ilusão da estabilidade, sabe, mas é tudo impermanente. E quando a gente começa a perceber isso, a gente começa a perceber, enfim, as coisas mais simples e mais sutis, né. Então a meditação pra mim é a principal ferramenta pra me trazer, me lembrar do centro, né? me lembrar da verdade, né me trazer de volta pro centro. Eu acho que todos nós deveríamos desenvolver essa prática meditativa, existem várias, pode ser sentado meditando, pode ser, enfim, cozinhando, existem diversas formas de meditar, só que desenvolver o awareness, que é a observação plena de si mesmo, dos seus pensamentos, das sensações que está acontecendo, e não simplesmente como nós geralmente estamos, que é simplesmente reage, reage, reage, reage, tudo incomoda ou tudo dá prazer. Então a gente está o tempo todo reagindo às coisas, e conforme a gente Conforme a gente reage às coisas, as coisas. A gente se torna refém das coisas que estão ah. fora da gente. A gente se torna refém de evitar é, dor ou ir atrás de prazer. Ah. Então a gente acaba não tendo controle total sobre o indivíduo que somos. Feito. Sabe? E aí, o lance é a gente conseguir ter total. desenvolver, né? Total controle sobre o indivíduo que somos. Não quer dizer que eu tenho total controle não, tá, galera? Mas é um processo, tá? <risos> Muda. Não, não, mas é um processo eterno, até o fim da vida. É ah, que nem músculo, né? Mas agora você. Já está um pouco mais fortalecido do que 5 anos do atrás. Do que 5 anos atrás, total. E o lance é isso tipo assim, você... Às vezes a gente tem acesso a um conhecimento desse que a gente está trocando aqui, pô, num vídeo no YouTube, num livro e tudo mais, mas se só, só torna real quando você sente, cara, quando você experiencia, que é o princípio do Vipassana. No Vipassana, você vai ficar lá e meditando. É uma retiro de meditação de 10 dias em silêncio. Ficar em silêncio 10 dias é moleza. O difícil é meditar 10 horas por dia. Se você vai ficar lá sentado sem se mover, e você vai sentir desconfortos que você nem imagina. Você vai sentir dores em lugares que você nem sabia dar pra sentir dor. <risos> e, e, e isso, né? E você conseguir perceber isso e perceber como é que isso passa depois. Tipo assim, você tá com uma dor horrível no joelho. Tá lá 45 minutos de meditação e já começa o joelho que parece, cara, não vou aguentar. Sinindo, cantando Sinindo. ali. Daqui a pouco, cara, se você desapega disso e continua fazendo body scan, continua fazendo a varredura do seu corpo, observando outras coisas, isso nem tá mais ali foi ah. outro lugar a gente foi outra parte mas fazer assim, não tá mais ali e essa é a natureza da, da realidade a impermanência né então isso que eles ensinam lá de você conseguir absorver isso fisicamente observar isso fisicamente e conseguir ter um pouco mais de clareza aí no seu dia a dia mas então a real é o que dizer resumindo <risos> consuma esses conteúdos aprenda sobre essas coisas mas cara medite olhe para dentro experiencie isso no seu corpo que você vai perceber depois os resultados. Entendeu? Fica mais fácil de digerir essa informação. Perfeito. Outra coisa também que é interessante, por exemplo, no Vipassa, né? A gente passa lá 10 dias meditando 10 horas por dia. Cara, no final, a gente está num estado de sutileza, que é interessante. Estamos ah, aqui na natureza. Cara, você vai olhar aqui, ó. Vai dar pra ver aqui as nuances da plantinha, assim, os detalhes, a textura e tá? tal. Coisas que sempre estiveram lá, mas você nunca notou. Eu lembro, quando eu fui fazer no, no local, era um corredor ecológico, assim, então tinha floresta de um lado, floresta de outro, olha a borboletinha passando, viu, agora? É, <risos> é sinal bom. <risos> tinha um corredor de floresta, assim, em volta da gente, e o pessoal que chegou lá achou o lugar meio morto, meio parado, assim, sabe? Tipo assim, você olha pra árvore, cara, você olha pra essas árvores aqui em volta da gente, você não tá vendo elas se movendo. Elas estão o tempo todo se movendo. 100% do tempo. Faz, faz o teste aí, ó. Para meia hora olhando pra árvore assim, ó. Você vai ver como é que o vento mexe, ó. mexe o tronco inteiro, mexe tudo. Ou mais sólida que ela seja. Mais sólida e rígida que ela seja, ela tá em movimento. Que é né? a percepção das realidades. A gente tá acostumado a ver a realidade sólida, grosseira, e tá lá. Né? Intacta e Não vê estática. É. Mas quando você começa a observar a energia fluindo, tal, aí é outra percepção que é essa sutil. Né? Pô, animal. E pra finalizar, cara, eu queria que você desse uma palhinha sobre. Como que você se apresenta agora que você percebe melhor essas sincronicidades? Eu, por exemplo, a coragem de acreditar hum. naquela intuiçãozinha, naquela sincronicidade, para mim foi algo importante para me deixar levar e brincar, como eu falei com essas coincidências significativas. Como que você se apresenta para elas hoje em dia? Cara, eu acredito que é o seguinte, que o divino, o universo ele não trabalha contra, ele trabalha a favor. Hum. Tá ligado? Porque ele é parte de quem eu sou. Eu sou você, assim, é um assunto muito complexo, vai dar uma olhada lá no meu canal que a gente elabora um pouco mais isso. Mas, mas enfim, é, a gente tá todo mundo conectado. E, e quando alguma coisa acontece que aparentemente é o seu favor, ou você tava pensando naquilo, desejando aquilo, e as, as, as coisas estão se assim, afunilando naquela direção, às vezes pode dar um medo assim, de falar assim, cara, mas será que eu quero mesmo fazer essa? Será que eu quero mesmo dar esse passo? Será que eu quero mesmo fazer isso? que abraça essa parada, mano. Abraça. Porque a gente não sabe onde que isso vai dar depois, né? A gente não sabe, cara. É real, é assim. A gente não sabe de nada. não pode controlar não nada, Não pode controlar né? nada, cara. Mas, conforme a, a gente vai, sabe, se tornando adaptável e flexível e, e, e, e, e seguindo essa sincronicidade conforme elas acontecem, coisas fantásticas podem acontecer. Por exemplo, você vem parar em Portugal com uma casa que alguém te convidou pra ficar. É, animal. <risos> cara, é isso. Olha é o cachorro aí vindo. Qual <risos> é, dog? <risos> e, cara, animal, porra, eu acho que é isso, a sincronicidade, quando você aprende a brincar e dançar com a sincronicidade da vida, você... Se apresenta a milagres sim. cotidianos e, e tudo é aprendizado, né? Se uma sincronicidade te leva a algo que não foi tão planejado ou tão bom na sua vida, você sai de lá mais forte. Sim, sim. E a roda... não, existe, não existe erro, só aprendizado, né? Perfeito, foi depois dessa. Como, <risos> vamos finalizar por aqui, mas galera, é isso. Se você curtiu esse bate-papo aqui, dá uma olhada também no canal do Cadu, porque ele vem aprofundando todos esses temas, aqui a gente pincelou aqui um pouquinho desse tema tão importante e significativo que são as sincronicidades, e se você curtiu, dê seu like, deixa seu comentário aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com uma galera, porque eu tenho certeza que isso pode gerar valor <risos> na vida deles, e me segue lá também no Instagram se quiser saber um pouquinho mais desse estilo de vida, as viagens, hacks diários, tem muita coisa legal para te ajudar nessa jornada aí de transformação. Beleza? Até a próxima! Virado. <laughs>